Fala galerinha, beleza? Como é que vocês estão? um tempinho aí se gravar? Porque? Porque ficar filmando rotina é chato. Um caminho que vocês conhecem. Já tem muita rotina já. Alguma besteirinha diferente. Hoje não é tão diferente do que já tem, né? A gente já fez esse caminho aqui algumas vezes. Eu tô alocado no Tribunal de Justiça. Mas quase saindo já. Tirando pedra de um coleguinha. Meu parceiro comandinho, Alan. E aí... quase acabando já a do menino a gente vai pegar o caminhão de Pirajá depois pega sentido Mato Escura desce a Galcosta sobe a Sousuarana chega no centro a de Beleza. É... Tem novidade no circuito na Gal Costa logo no começo isolaram a pista e abriram uma outra na esquerda e ficou bem bem bacana. O é um trecho novo tá tá tudo novo ainda, né? Vou ver depois que fizer a reforma do outro lado, se vai permanecer as duas, ou se uma vai virar subida, outra descida. O que pra mim não faz muito sentido, porque no final todas as duas vão dar no mesmo lugar. Então, você tá afogando de um lado e mais na frente vai apertar tudo de novo. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Otimismo. Tempinho a gente já fez a revisão na MT. Sim, fizemos uma outra revisão, revisão de 50 mil. É, dando a MT já três anos na nossa mão. 50.387 rodados. Então, deu uma revisão de presente a ela. Meus retentores estouraram. Uma semana retrasada e outro no sábado agora já troquei os retentores da bengala importante essa, essa alimentação né durou bem, 50 mil retentor, caralho, ah, tá muito bem e pela porrada que ela toma na minha mão, meu irmão o MT já passou por cada uma. Eu já brinquei de cross com essa moto lá em Santo Antônio de Jesus. Lá em plataforma mesmo. E porra, a gente tá andando na Galposta. Que lugar esburacado do caralho. Os túneis de Salvador. Que eu não sei por que cargas d'água. São dos trechos mais esburacados. Não sei porque a prefeitura não cuida dos túneis. O Américo Simas. Bem esburacado. Aquele da Luiz Eduardo. Bem esburacado. Um agora que jogaram um asfalto mentiroso. Nele sentido San Martin. Mas o outro que é sentido Paralela Natal, Muito esburacado. Muito esburacado. Mas é muito, é muito, muito mesmo. Dá para fazer trilha. Dando por água, se confunde. Horrível, vai lá, negão. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Só com pressa. Vou espirrar véio. ai Tô pensando em fazer um, um vídeo legalzinho, a te andando, locais ainda não desbravados. Pelo menos não filmados. Por mim. Tava rodando esse fim de semana. Aí eu achei interessante. São os pontos da cidade. Que liga de um lado a outro. Porque eu achei massa, velho. Massa, massa, massa. Aí quero compartilhar com vocês essas. Assim. Então, esse aqui é o trecho novo. Vamos passar pra cá, né? Mão dupla não ter porque andar no meio da pista. É, subindo aqui, vai dar no outro lado. O outro lado é o lado que a assim, gente antigamente. isso aqui tá tudo a mesma coisa muito buraco aqui né também tá, tá quase não, não vou dizer quase pronto não aqui falta muito mas tem obras em andamento né aí em cima fica o presídio que é a Lemos Brito? Que é o da, da Mata Escura? A área bem grande. começa aqui. E aquele trecho lá ainda é ele. Então aqui a gente percebe que a pista vai se expandir para a nossa direita. Só que. aqui ela acaba acho que a partir de cá ela vai ter que ficar para principal mas beleza ela aqui já é ela tá maior mas de lá parece mais estreita o Rio, não sei o que é aqui do outro lado, poderia fazer, sei lá, cobrir isso aí e expandir a pista, aqui ó, uma área inabitada, inutilizada. Chamava isso aqui de uma via mais larga e ia dar um, um, um escoamento bem, bem melhor. Começou a chover, caí nas gotículas. direita subimos a Sussuarana. Chuchu. É chuchu. Eu falo, ah, é perigoso esse caminho, porra, velho. Essa toda é perigosa se for olhar dessa maneira. É perigo em todo lugar. É que nem quando você vai num bairro que não é o seu. Aí alguém vai chegar pra você e vai falar, porra, tal lugar é perigoso. Aí o cara que mora fala, não, aqui é de boa, perigoso é onde você mora. Não, pai, lá é perigoso, perigoso é onde você mora. E aí fica nessa. Meu Deus do céu. O cara. Tô bagageiro, Na ah, GSX. Ó. Brincadeira, véio. bota até dele, né, meu? Faz o que quer, né? Se a gente não tem a menor sombra de dúvida. a bagageiro, nós já velho. O daqui é barulho, maluco. Deixa ele passar. Ah, não, não. É a alça para colocar os alforges. Chegamos no cab. Olha o tá. outro Joga de vez, né, pai? Você oh, é foda, hein? Chuva já batendo aqui na viseira De com força a gente vai entrar no estacionamento do Tribunal de Justiça da Bahia. Temos aqui o tribunal à nossa esquerda. Filma? Filma? Outro minutos. Tereze. Essa galera mais devagarzinha é. Neutro desligou, vamos embora Tá aqui, né? Rapaz, aqui é top demais, velho. Tem aqui o vestiário. Tem banheiro. Porra! Sucesso, filé, filé, filé. Então, galerinha, vamos ficando por aqui. Nossa bichinha aí, bonitinha. Até o próximo vídeo, valeu? Tchau, tchau. Até mais.